Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês aí mais um vídeo E dessa vez a gente vai falar um pouquinho mais a respeito aí do projeto novo que eu tô é, Que eu tô desenvolvendo aí Entre parcerias e tudo mais, tá galera? É, eu vim aqui mais bater um papo com vocês Informar que é, agora eu vou trazer um passo a passo aí De como a pessoa vai sair do zero ali Do zero não, tem um dinheirinho ali guardado com tráfico Ele vai escolher um produto ali na Hotmart, Monetize é, na Bripe. enfim, ele vai escolher um produto de, de ticket baixo ali que a gente vai utilizar o método receita de bolo e depois o método receita de bolo 2.0, onde a gente vai alavancar nossas vendas, tá galera? Eu tô aqui na parte de aquecimento de página, tá galera? Que nem vocês podem ver aqui, tem duas publicações de curtida na página, tá? Eu vou explicar um, porqui, um pouquinho delas, o porquê que eu coloquei essas fotos aqui, tá galera? Ó, A, a primeira, uma, uma é vídeo e outra é imagem, eu quero fazer o teste. A primeira imagem é essa daqui, tá galera. Onde tem nove cachorros, na verdade oito ursinhos de pelúcia e um cachorro. E eu coloquei ali: "Qual deles é o verdadeiro?". Então, o que que eu, o que que eu faço com essa publicação? Eu gero engajamento e ao mesmo tempo curtida, tá galera? Então, minhas curtidas saem muito barata. Então, to, toda vez que você for subir curtida para a página, galera, não não necessariamente tem que ser pro, pro, pro público alvo ali onde você quer Atingir, que nem eu tô é um projeto que tenha é, produto capilar e tô anunciando um, uma foto de cachorro, não tem nada a ver. A curtida na página serve para aquecer ela, para mostrar para o Facebook que você não tá ali só para vender, você é uma empresa séria, você quer desenvolver. Já no Instagram, sim, no Instagram você tem que ser voltado para o seu público-alvo. Como você vai colocar um arraste aqui ou comentários, dependendo do que, que for ali, você vai colocar uma foto com um comentário bacana, é, vai ter um link lá para a pessoa pessoa comprar o Facebook ele é mais ali para a gente ter uma, uma uma base ali onde a pessoa pode estar tá vendo onde você é, pode estar tá fazendo um mini chat ali na questão de vendas tá galera então assim pro Facebook a gente só quer só curtida na página ali para estar tá desenvolvendo que nem no no Facebook eu não trabalho muito no orgânico eu quero focar o orgânico somente no Instagram tá galera e o Facebook a gente usa para plataforma de anúncios pagos, tá galera? Então aqui, voltando aqui para o raciocínio, então eu coloco uma foto onde vai gerar bastante curiosidade, bastante curtida e bastante engajamento, tá galera? Essa daqui é a primeira, onde a pessoa vai falar, ah, é o do meio, ah, é o quarto, ah, é o do meio, o do meio, é, então assim, vai gerar muito, muito engajamento mesmo, tá? Ao longo dos dias, se eu não me engano, na quinta-feira eu trago um, um vídeo explicando é, o que que deu dessas duas campanhas, e por que que eu subi duas campanhas? aqui que, que me trazer o um menor número por, por custo de curtidas, eu vou deixar rodando ali por vários dias, tá, galera? E como é uma página nova, eu vou deixar ali pelo menos até umas 500 curtidas, tá? Então vai gastar ali mais ou menos quase 100 reais, tá, galera? Tá de 6 em 6 por dia, que nem eu vou mostrar aqui pra você Aqui, é o orçamento de 6 reais. Então eu vou deixar ela ali quase um mês, mas na quinta-feira eu trago uma, uma prévia pra vocês de como que vai ser essa curtida. Então... Ao longo aqui, eu acho que a partir da semana que vem, sem ser essa. Na outra, eu vou tra tentar trazer para vocês todos os dias vídeos, tá? É, eu só venho trazendo para vocês vídeo na segunda, na quarta e na sexta, né? Três dias por semana. Dessa vez agora, com esse novo projeto, eu vou tentar trazer todos os dias. E na noite ali, à noite, eu vou ver se eu consigo fazer uma live com vocês. É, para sanar algumas dúvidas, análise de métrica, subir mais campanhas de conversão. que Essa aqui é só curtida, então eu vou trazer... A análise de conversão, análise de métrica, né? A análise de conversão é, é, é complicado. A análise de métrica onde a gente vai pode subir para conversão. E entre outras coisas, tá, galera? Aqui, eu vou mostrar a segunda aqui para vocês. Uma prévia. É um videozinho. Ó. Onde tem um cachorro e um gato ali. Onde os dois estão brincando, estão... Se é acariciando, né? como vocês podem ver, então isso gera muita, mas muita curtida mesmo, tá galera? E eu, eu coloquei ali, ó. é sempre bom ter um amigo assim. Então não importa a cor, a raça, a idade, o gênero, é sempre bom a gente ter um companheiro, entendeu? Esse é o sentido da coisa, é isso que gera muito engajamento. Eu usei esse daqui no projeto do Laliô e me deu muita curtida. Se eu não me engano, estava entre 4 e 5 centavos cada curtida na página. Então eu vou colocar esse daqui de novo e a outra eu vi uma oportunidade para me testar aqui e eu vou estar tá testando, tá, galera? Tudo que tiver de oportunidade para você testar no marketing digital, teste, porque é o é o principal, é o, o que, que vai diferenciar você de, de outras pessoas no marketing digital é o teste, tá? Quanto mais teste você faz, mais você vai errar, mas mais você vai acertar também. E quando você acerta, o, o lucro é exorbitante, tá, galera? É muito grande. Que nem eu vou passar a fazer um passo a passo aqui com vocês. De, do pro, projeto que eu estou desenvolvendo aqui, eu vou começar a vender um produto de ticket baixo, depois vou passar para um ticket de produto alto e vou escalar ele, tá? Tanto a, o, o ticket baixo quanto o ticket alto a gente consegue escalar, porém, o ticket baixo ali, às vezes a gente consegue escalar bastante, mas não tem um retorno significativo quanto um, um produto de ticket alto, tá galera? Então, essa é a dica que eu vou dar para vocês, um novo projeto que eu vou estar tá iniciando aí ao longo dessa semana ou da outra, eu não sei ainda. Mas eu vou trazer um passo a passo aqui para vocês de como vocês alcançarem de mil, dois mil, três mil. Que nem eu no Marketing Digital aí, nesses últimos três meses, menos de três meses eu consegui faturar praticamente 20 mil reais, tá galera? E agora eu estou no novo projeto e eu quero fazer isso daí em apenas um mês. Eu atingi essa minha meta, atingir esse valor de 20 mil reais no mês, galera e 20 mil reais de lucro tá não é faturamento faturamento nos últimos do três meses aí que eu fiz o iluminado deu, deu quase uns 40 50 mil reais de faturamento de lucro eu tive quase 20 mil reais deu 19 alguma coisinha 18 alguma coisinha então assim eu vou minha mesmo meu projeto agora é para faturar pelo menos 20 mil reais no mês tá galera então você vai vocês vão estar tá me acompanhando aí diariamente é, passo a passo, é, eu vou estar tá desenvolvendo site, o site, ou site não, os criativos aqui com vocês, desenvolvendo as estratégias, as estratégias que eu mesmo já utilizei no produto, no produto Laliô, e tudo mais, tá galera? Então, ative o sininho, para você não perder os próximos vídeos, que vai ser sensacional, tá galera? Espero ter ajudado aí, e até o próximo vídeo, hein?